Hoje eu aprendi como as pessoas se comportam diante das suas necessidades. Você teve uma aula sobre a pirâmide de Maslow? Isso, a base da pirâmide, mostra que as pessoas buscam primeiro suprir as suas necessidades fisiológicas, como alimentação, descanso e higiene. Depois desse estágio, elas procuram segurança, por exemplo, emprego e moradia. Na terceira fase, elas querem se casar e construir uma família depois buscam o respeito das pessoas e então quando alcançarem tudo isso vão atrás da sua realização pessoal. É assim que as pessoas vivem em geral, mas a gente deveria se comportar dessa maneira? Jesus disse, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Essas são as três necessidades básicas destacadas por Jesus, comer, beber e vestir. Sendo assim, Itens como moradia, transporte, profissão e casamento não são considerados por ele como essenciais. Jesus diz também que são os pagãos que se preocupam com comer, beber e vestir. O povo de Deus deveria se ocupar colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, confiando que ele conhece e vai cuidar das suas necessidades. Se eu ficar só buscando a Deus, quem é que vai trabalhar para garantir o pão na mesa da minha casa? Então, homem de pequena fé, o Pai não sustenta as aves do céu e veste os lírios do campo? Jesus não nos chamou para trabalharmos para garantirmos nosso próprio alimento. Ele ensinou a orar ao Pai pelo pão nosso de cada dia. Quando fizemos a nossa parte, o Pai vai fazer a parte dele, que é cuidar das nossas necessidades básicas – comer, beber e vestir. Você percebe a inversão de papéis? A maioria das pessoas deixam de praticar aquilo que Deus disse para fazer, pois estão ocupadas trabalhando para se sustentar, quando esta era a parte que Ele disse que faria por nós. A obra de Deus não é trabalhar pelo sustento físico e nem cuidar do salão de reunião. Jesus disse que a obra de Deus é crer, confiar, ser fiel ao Pai. Você está querendo dizer que eu deveria largar o meu emprego e seguir Jesus? Certa vez, Jesus chamou os pescadores Simão e André e disse a eles, Sigam-me, pois eu farei de vocês pescadores de homens. E eles largaram as redes e foram. Então eu preciso largar minha profissão e meus estudos agora? No dia que Jesus nos chamar, temos que estar dispostos a largar tudo por Ele. Mas a decisão se vamos servir a Deus ou as riquezas é hoje. Ufa, então pode ser que Jesus ainda não me chame a largar meu trabalho, né? Se você vê o seu trabalho secular como sustento físico, é possível que quando o governo de Deus vier sobre você, você tenha que largar tudo ou ainda doar todos os seus salários necessitados. Mas como que é esse governo de Deus? Jesus disse que o reino dos céus é como um rei que celebrou uma festa para o seu filho e chamou seus convidados. Observe quais foram as três desculpas que eles deram. Chegou a hora da grande ceia, Vamos embora, irmão. Fiz um rolo no terreno e vou precisar dar uma zoiada nele. Foi mal aí, mano. Eu comprei umas junta de boi e vou precisar experimentar, me desculpe. Ah, vai ser agora? É que eu casei e não vou poder ir. Quem sabe numa próxima vez? Nesta parábola, Deus está sendo representado pelo dono da festa. Ele acabou chamando os pobres aleijados, cegos e mancos. Disse também que nenhum daqueles primeiros convidados provará a ceia dele. A primeira desculpa do campo está associada à base da pirâmide de Maslow. Com as necessidades fisiológicas, como comida, água e descanso. A desculpa dos bois representa o segundo estágio, o apego aos negócios pessoais, como emprego e segurança. O casamento já é uma desculpa de terceiro nível, está associada à amizade, intimidade sexual e constituição de família. Qual é a sua desculpa? O que te deixa ansioso? O que está te preocupando com o dia de amanhã? O nosso Pai Celeste sabe das nossas necessidades básicas. Jesus disse também, Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No próximo vídeo, vamos falar a respeito do cuidado com pessoas necessitadas. Falou!